Umas quatro ou cinco vezes que eu saí pra correr com o tênis, puta, mudava a meia. falava, caramba, não é possível. eu mudei a meia em diferentes é, composições de, de fibra, a poliamida mais fina, a poliamida mais grossa, cheguei a fazer tese de algodão e era o pé esquerdo. Até que eu mudei a palmilha do tênis, cara. Eu falei, cara, vamos mudar a palmilha, cara. Não é possível.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 Sei lá, meu pé esquenta mais. E aí a pessoa, mas são poucos os casos, a pessoa está muito acostumada com a média algodão e ela usa, acaba usando média algodão. É, o, o contrário acontece mais, que é a pessoa, putz, tem muito problema com meia de algodão, aí não conhece a média poliamida, quando passa a conhecer, praticamente seja zero problema de.